Hum. É, e aí, mocinha? E aí, Zé, tudo bem? Bem, almoçona já, né? <risos> Obrigada E aí, como é que estão as coisas? Tudo bem, por aí Tudo ótimo, tudo na mais perfeita ordem Que bom Bom Deixa eu ver qual é o tema que escolheram para mim. O fato. Muita gente não sabe o que é um fato. Muita gente não sabe estabelecer um fato, os é níveis verdade? de um fato, né? Sim, é verdade. O que é um fato uh, condicional? O que é um fato incondicional? E o que é um fato passado? Tecnicamente, o fato compõe a realidade. O fato compõe o que é real e a realidade atribui de maneira factível a estrutura da verdade. A convenção sobre a primeira substração de um fato é o fato típico, né? que é a primeira percepção da condição e a percepção do que é. O, o, o avaliado. Já o fato um, social é a condição do que é estabelecido como fator social, como condição social para um determinado comportamento é muito estudado em moral e ética. Então o fator social transcende o indivíduo e trabalham como virtudes, e essas virtudes podem ser virtudes associativas ou não associativas. E por último, o fato jurídico, que é o que é melhor usado, porque detém princípios uh, filosóficos que são muito bem estruturados para a condição de a percepção da verdade e da veracidade. A estrutura de consequências gera a ideia de jurisprudência da narrativa. A condição da jurisprudência se tem pela prudência uh, do julgamento com base na civilidade e na civilização da própria constituição cognitiva e moral do humano. Até aqui você está comigo? Sim, estou te acompanhando Ok ah, Dentro dessas condições eu tenho ah, O princípio do que para vocês é a teoria tridimensional do direito ah, Que dá a norma ou o valor Ou a condição do elemento constitutivo Então o elemento constitutivo traz a condição elementar do princípio constitucional da civilidade. Isso nada mais é do que um resumo das virtudes e do comportamento virtuoso, ou o princípio da razão ou da lógica que não pertence a ninguém, e sim é um caminho, é um trilho que é constituído a cada momento diante uh, do bem-estar coletivo e da polis humana. Uh, se baseando nesse ponto, desta condição uh, linguística, temos a condição do fato mental, que se dá sobre julgamentos e os parâmetros do julgamento do que é o ser, e esses parâmetros são sempre subjetivos, logo, o fato mental é um fato que nós percebemos como um fato relativo. O fato objetivo é dado pela linguística como fato bruto. São os fatos considerados ah, padrões ou convencionais. É de convenção natural ou república de que se eu pego um copo d'água, eu peguei um copo d'água, o agente pegou um copo d'água. O ato, pelo fato, é fatídico. Então, não há uma zona cinzenta, uma zona sombria, de interpretação para atribuição e projeção da subjetividade do indivíduo. Logo, a precisão de linguagem se mostra bem mais objetiva e não elementar. A projeção, a precisão de linguagem elementar depende do elemento e depende da condição sombria ou do fator que não pode ser elaborado, o fator de desconfiança, assim como o fator de confiança onde você elabora o, a, esse fator de dúvida, o fator não mensurável, o fator a, a, aberto, para executar uma fatoração deste fato em meio ao objetivo da função e da equação. Uma história bem interessante é o ser que age sem a, sozinho. Sem câmeras, sem microfones, sem nenhuma percepção. Ele age sozinho de um jeito e quando age na presença de outros, ele age de outro jeito. Desde um ato como soltar uma flatulência, assim como alguém que pratica um pequeno delito, um roubo ou um, bom, um ato de destruição do bem comum ou do bem alheio. Isso tudo é extremamente importante, pois nos traz convencionalmente que o ser, inicialmente, tem uh, um estado de direito à dúvida, e depois de uma série de julgamentos e fatores, uh, o ser atribui a si mesmo a jurisprudência da desconfiança, pois o ser, sempre que o ser está só, acontecem eventos ou circunstâncias das quais o ser sempre é, inocentado ou a falta de evidências ou inocenta ou até mesmo é sempre dá errado. Então eu não confio em mandar você. Você está desconfiando de mim? Não, eu desconfio do fator de dúvida que sempre é atribuído quando há a sua única presença. Isso traz uma exatidão linguística que, que, que, que porventura, é, contribui e muito para a convivência e a conveniência humana. Agora, a escolha de atribuir ao indivíduo a sua identidade e identificação é uma dissociação não saudável, porque se eu não uso a narrativa com o objetivo da percepção como objeto de análise e comportamento, eu quero analisar o ser. E analisar o ser com base na sua subjetividade ou no subjetivo comum da história humana, é, está, evidencia muitas variantes e zonas cinzentas das quais você fica travada na sua equação. O melhor é observar o movimento e usar como ponto de partida um humano hipotético que executa e age conforme os valores dos direitos humanos até aqui elaborados. Desta forma, podemos, de maneira concisa e objetiva, estabelecer o fato e o fator de escolha como ah, condições de conhecimento e elaborações cognitivas sobre a narrativa do comportamento, uma semiótica comportamental. Desta forma, temos uma, uma elaboração sintática favorável à lógica e consistente com a razão, Evidenciando, assim, as falhas de conduta e a problematização do comportamento quando não ah, bem elaborados e quando não bem traduzidos com a estrutura psicológica e da personalidade humana. Está aí ainda? com certeza uh, obrigado aqui não tem como saber se você está comigo porque tá a tela principal aqui uh, voltando obrigado voltando o que estabelece a narrativa do meio sobre a ideia de cascas é o ser que age de maneira factível estabelece suas ações em fatos mas não consegue perceber de forma substancial que os seus fatos são duvidosos. Os seus fatos são subjetivamente condicionados à sua persona, nem sempre ele sabe como está agindo. E como a personalidade se desenvolve baseada em camadas e sedimentos que interagem entre si por meio do nível de importância que o ser atribui no momento que passa pela situação, Uh, nós temos muitas variantes e muitas variáveis e é impossível o ser dizer nesta fase da humanidade que ele se percebe totalmente. Logo, a confiança dos fatos está na narrativa comum com base em uma expressão coerente e deste modo é interessante sempre termos opiniões convergentes diante da moral, da ética e da filosofia, para o entendimento melhor dos fatores, sem o conceito ou sem a necessidade de mensurar transtornos e patologias, uma vez que as cascas são geradas mediante a fissuras e mediante a traumas que o ser vive. E por que não elaborar e condicionar traumas para a conjunção e elaboração das fatorações? Porque o trauma é um diagnóstico finito que tenta erroneamente estabelecer uma condição finita a uma expressão infinita, temporalmente, essencialmente e humanamente. Logo, o trauma, ou o diagnóstico de tal, do trauma, ou o diagnóstico do transtorno, ou o próprio transtorno, é a narrativa de um momento. Dado esse momento, temos também uma equação que estabelece a narrativa do momento com o objetivo sendo o ser. E já estabelecemos que a estrutura factual e factível é baseada no comportamento e na expressão do ser, e não no ser se você deseja a narrativa como objeto sendo o ser a sua percepção da própria narrativa é totalmente diferente aonde o fato e os fatores da ação conjugam e estabelecem uma realidade que ela é contributiva e não objetiva como a narrativa do comportamento baseada em fatos e na condição factual, seja ela jurídica, típica, social, objetiva ou subjetiva. É, terminei. E olha que eu só li o nome e já falei tudo isso. Bom, mas foi muito legal, porque a gente começou definindo... A gente não, né? Eu só ouvi a questão mas dos Mas, a gente é um trabalho coletivo aqui. Se você não está aqui, eu não tenho um ambiente dual e subjetivo para poder me expressar. É, e e para chegar até essa questão do, do, dos fatos e até chegar essa questão da narrativa é, e com, o, essa questão do trauma diagnóstico e de ser uma coisa temporal, definida ou finita, como você colocou, e como isso é carregado de uma maneira é, infinita. É conceituosa talvez, né? Muito massa. Porque não serve, você está narrando os fatos e não está narrando o ser, está narrando os fatos. Quando Sim. o ser é objeto de análise, aí a condição analítica muda completamente. Mas até é como a se forma... você alterasse os princípios. né Sim, mas até a forma de narrar os fatos, né que a gente trouxe do fato mental, ou fato objetivo, ou fato jurídico. Então, assim, qual... sobre qual ótica o fato... E aí faz sentido também ler, o, é, narrar o fato, ou trazer essa, essa é, descrição ou narrativa do ser? Exatamente, o separar as duas coisas é um dos fundamentos para que o ser não se sinta julgado ou subjulgado, negado ou qualquer outra coisa que o ser pode se sentir, já que os sentimentos do ser são tão criativos. Sim, sim. Gratidão, Zé. Muito boa. Você ficou com dúvidas? Não, não. Estou tranquilo. Que bom. Você tem uma excelente tarde. Quem está ouvindo de manhã, excelente de manhã. E quem está ouvindo à noite, excelente noite. Uhum. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa <risos> noite. Uhum.